Que a defesa do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, perdeu o prazo para apresentar recursos sobre a prisão preventiva do parlamentar determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, em 24 de junho. A defesa do parlamentar disse que a informação do STF é enganosa. Paulo César de Faria, advogado de Silveira, disse que a publicação do pedido indeferido pelo relator foi feita dia 1 de setembro e que o prazo de cinco dias para recorrer começava no dia 2 Segundo o advogado, o recurso de agravo regimental foi apresentado no dia 6 de setembro, dentro do prazo. Ele ressaltou ainda que o dia 6 de setembro não foi computado como dia útil, já que era véspera do feriado do dia da independência. Silveira teve inicialmente a prisão decretada em fevereiro por divulgar em redes sociais um vídeo com ofensas e ameaças a ministros do STF. A medida foi substituída pela prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Um minuto, Cris. Tem mais uma informação que eu acho que precisa de resposta, ainda que é aquela história da fiança, que exigiram uma fiança de, de 100 mil reais para libertar o Daniel, foi paga essa fiança e ele continuou preso. Então, é tanta, tanta coisa errada nesse processo. Na verdade, o inquérito que não deveria existir, a prisão ilegal, o desrespeito à imunidade parlamentar, é tanta inconstitucionalidade que agora o judiciário vir falar que o advogado perdeu o prazo porque dia 6, véspera de feriado, não foi contado ou foi contado como dia útil. Parece, assim, só mais uma, um jabuti no meio dessa história. Né? Eu acho tudo muito estranho e volta aquele assunto lá do começo do programa, que a gente continua vendo a população chamar o STF de vergonha nacional. É porque é uma atrás da outra. A gente não consegue imaginar que é uma, uma comissão ali, um grupo de 11, com notável saber jurídico, porque dia após dia a gente vê informações truncadas saindo do STF. É tudo muito estranho e muito triste, na verdade.